Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Pedro aqui para mais um vídeo e você teria sim mil motivos para não comprar o Libidman tá? Mas na verdade você só tem um, que é esperar que o Libidman funcione do dia para a noite, tá? Gente, é, isso não vai acontecer, por quê? Como eu já falei em outros vídeos, o Libidman ele na verdade ele é um tratamento né, da sua é, ejaculação precoce. Né, para o seu aumento peniano então você não vai ter resultado um dia para a noite né? o fabricante fala que você tem aí seus 3 a 5 meses para poder fazer o tratamento para poder ter algum tipo de resultado expressivo tá? mas você consegue sim ter aí seus resultados nas primeiras semanas né? como é, o controle da sua ejaculação precoce as suas ereções mais fortes né? Né, durando muito mais tempo na cama mas realmente o aumento né, peniano você vai ter depois de um mês, dois meses, né? Então vai medindo certinho, né? Como que que conforme você vai tomando, né? Toma certinho as duas cápsulas por dia, tá? Que é uma de manhã e uma noite, tá? Toma com bastante água. Então é, faz o tratamento certo que você vai ter sim, seus resultados, tá bom? Então fica ligado também para não comprar o livro de em qualquer lugar, tá? Compra pelo site oficial. Eu vou deixar aqui embaixo o site oficial do LibidMainCaps para você comprar aí com segurança e qualidade, tá bom, gente? Então, esse foi um vídeo rápido, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal que eu posso estar trazendo mais vídeos aí para vocês, tá bom? Então, um grande abraço.